Oh Deus, você pastava entre as feras do mato O capim era verde e gostoso Oh Deus imundo Oh Deus dos homens Do pecado te arrancou das folhagens e das feras. Você matou e traiu as feras do mato. O teu corpo, ó oh Deus prostituto, cheira ao unguento da civilização. Você bebe cerveja e usa as roupas que a puta te ensinou Abandonou as folhagens e as feras. Abandonou as folhagens e as feras. As feras fugiram envergonhadas. A dor, da luz aos homens perplexos. Estamos perplexos. Aonde irão os homens perplexos? Aonde irão, Aonde irão os homens perplexos? perplexos? Aonde irão os homens perplexos? Aonde, Aonde irão, irão os, os homens perplexos? Aonde irão os homens perplexos? Aonde os homens perplexos? Aonde irão os homens perplexos? Ums, let's <laughs> oh, black big Receberá cinquenta títulos de honra e dez mil vacas para o teu prazer. foi uma peça que eu escrevi em 1932 com o intuito de incentivar o teatro moderno que se encontrava em decadência nessa época. calado responde o teu silêncio castiga os homens perplexos para onde vamos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 Sou mulher do Deus, sou a mulher do D, sou a mulher do Sou mulher. Sou mulher, sou mulher, sou mulher, sou mulher. A minha busca começou na dor, na fraqueza. Eu era um ser inferior, os homens me desprezavam. Procurei o encanto do mar. Retirei do mato monstro mitológico, apaziguei a minha dor, foi meu presente ao mundo, aos homens, ah, foi a minha bondade. O oh, Deus. Humilhado Vítima da cilada Você não é mais Grande piedoso A puta abafou, A fúria do teu pênis fogoso O teu sexo mudou Eu tinha a forma do hipopótamo O perfume da civilização Eu era a máscara da bondade, o começo de toda moral Eu era pura como ninguém eu era escrava de um ciclo Procurei o meu último repouso Entreguei a bondade ao herói Suspirei no seu ouvido o meu grande segredo Alisei com os meus dedos o seu corpo cabeludo Foi o último dos heróis Eu era um náufrago da dor Dei ao monstro mitológico meu grande segredo Oh, Deus taciturno tá e calado Nunca mais pastarás entre as feras do mato. Nunca mais provarás do capim verde gostoso. E você, mulher pintada e dolorosa, tua barriga encherá como a esfera celeste e colocarás no mundo centenas de novos seres. A mecanização do mundo. Uhum. E o corpo do, e o corpo do Deus E o pelo do Deus Pra fazer pincel E os ossos do Deus Farinha de osso E as patas e os tendões de mocotó, gelatina, cola e os chifres, e os chifres, e os chifres, para pentes, para facas, botões, facas e pentes, botões, facas e pentes, para pentes. Para peites, e o sangue do Deus, farinha para as galinhas, e o segundo do grande Deus, a falsificação da manteiga, e as tripas do Deus taciturno, para a grande sonda. De amanhã, e as partes imprestáveis paraaguan, paraaguan, paraaguan, paristique, paristique, paristique. E os ossos da cabeça, da costela, da mandíbula No fabrico de sulfato animal Em presença de ácido sulfúrico E a fúria do Deus O Deus mudou de sexo E a banha e a lubrificará um moto contínuo e os ossos do pescoço, os gânglios, os gânglios. <risos> a mim, eu mesmo sou um cientista. Com os gânglios e o pescoço, eu fabricarei. O NOVO DEUS! Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. A psicanálise matou o DEUS. Você ouviu Roderick Meros como Lamentador Silvia Prado como Mulher do Deus Marcelo Daluz como Deus Animal No coro Camila Fonseca Ciro Moraes, Daniele Rosa Fernanda Tadei, Kael Studart, Kelly Campelo, Luana Delacriste e Vitor Rosa Músicos Felipe Botelho Baixo Programações e Voz Amanda Ferrarese, Violoncelo e Voz TT, por exemplo, Saxo e Voz Guina, Percussão e Cavaquinho Músicos convidados, Gustavo Miorim, bateria, André Fagentay em clarinete, Luiz Eduardo Teclado, Moita Matos, guitarra. O Bailado do Deus Morto de Flávio de Carvalho, direção Marcelo Drummond, Direção musical Felipe Botelho, assistência de direção musical Amanda Ferrarese. Edição e montagem Felipe Botelho e Amanda Ferrarese. <música>